Mulher trabalhando e o homem dentro de casa Para sustentar o homem Eu achava aquilo horrível Eu sou PH Cortes. Oi, eu sou a Júlia. Sou a Rita de Desencarnação. A Júlia é minha neta e ela disse pra mim que ela é a mala sem alça da minha vida. ela que inventou essa história. É o meu avô, Arnaldo Aragão Cortes. É um menino de ouro. E aí, vovô? Como você lida com garotos machistas que acham que são superiores às meninas? Ignorância. Uma palavra já <risos> de define tudo. Ignorante. Ela tem que começar a educar eles como eu faço, né? Eu costumo falar que eu ponho é, é, os homens no colo. Vem aqui, neném. Senta aqui pra gente conversar. E aí explicar pra ele a questão de como tratar as meninas, qual é a diferença, qual é a desigualdade. Primeiro que os meninos têm que aprender é essa questão de que é a mulher que gera o mundo. Ponto. O senhor já foi agressivo em uma relação amorosa? Seja física ou verbalmente, seja falando, gritando ou, ou batendo? Eu sei que tem muitos homens agressivos, mas graças a Deus, nesse ponto aí, nunca fui e sou conta de quem? A gente vai em vários balinhos, então tem muito amigo. aí a gente vai lá tá, fulano. Não é assim que se trata a mulher, entendeu? A fulano de tal, uma menina tão bacana, e você bebe um aí, você já vai fazendo isso com a menina, tudo, pô, me serviu, ela tá chorando por causa de você entendeu? a gente consigo um, dá conselho tem gente que bebe é a maior alegria entendeu? e beber é a maior alegria pai você conta piada e tem outro que fica agressivo então não é desculpa que fosse a desculpa todo mundo que bebia fazer o que não prestava <música>